Meus queridos e minhas queridas, é o seguinte, eu sei que muita gente está interessada aí no TJ de São Paulo. aproveita essa grande oportunidade três simulados e a maratona. Mas se você fizer a inscrição na maratona, claro, você vai ter essa grande oportunidade de conhecer um dos nossos simulados. Vamos disponibilizar o primeiro simulado gratuitamente para quem ainda não fez, beleza? Comprou a maratona, ganha o primeiro simulado. Essa promoção, claro, vai até o dia do nosso concurso, dia 11 de junho. Aproveita e vem correr com a gente. Mesmo que você esteja em outros cursos, eu quero ter o seu nome entre os aprovados. Nós vamos investir em você, então vem com a gente.